A Ufsm realizou a confirmação de vaga dos aprovados no Sisu nos dias 30 e 31 de janeiro, nos campos de Palmeira das Missões, Frederico Vesfalha e Cachoeira do Sul, e nos dias 13 e 4 de fevereiro, em Santa Maria. Neste ano, são ofertadas 3.416 vagas para 89 cursos da instituição. A movimentação no Centro de Convenções no primeiro dia do processo, no campus-sede, surpreendeu a organização. Foram cerca de 5 mil pessoas circulando e 2 mil processos finalizados. Esse ano a gente começou talvez um pouco com esse transtorno da divulgação das listas do Enem, né, dos impedimentos, enfim, das ações judiciais, que trouxeram alguns transtornos ao calendário. Né? Então, na realidade, o cronograma ele ficou apertado. Um segundo ponto que a gente pode salientar foi uma mudança drástica na escolha entre primeira e segunda opção. Agora o candidato que aprovou na segunda opção termina o processo para ele aí. Se ele aprovou em qualquer uma das opções, o processo encerra. Né? E isso faz com que esses candidatos pre confirmem mais vaga na chamada regular. Então, na realidade, isso, isso causou alguns pequenos tran transtornos de fila, que são normais né, nas chamadas orais, e que foram contidos. E nós saímos numa realidade na chamada regular, que preenchia 40%, para hoje uma realidade de 60%. Né? Então, a gente enfrenta essas mudanças né, promovidas pelo governo, enfrenta as adversidades para fazer um bom processo de confirmação. E vale salientar que a UFSM é uma das universidades do Brasil que mais preenche vagas, universidades públicas que mais preenchem. Preenchemos mais de 97% de vagas. Está se repetindo esse fenômeno, né? estamos com os alunos aqui, essa semana eles já vão sair com a, com a confirmação de vaga feita, a matrícula deles já vai ser processada automaticamente. Resolvido o impasse da fila. E após a confirmação da tão sonhada vaga na UFSM, o clima entre os futuros acadêmicos já era de comemoração e expectativa. Eu acho que eu sou um bom engenheiro, porque eu gosto disso e, pelo que eu percebi, o mercado de trabalho está crescendo bastante nessa área e é um curso que eu me identifico bastante. Lá da cidade onde eu venho, a UFSM é muito bem falada e a gente percebe o quão ela é importante para a formação dos alunos. E... A gente vê que muitas vezes a educação ela é deixada de lado e esse, na minha opinião, é um dos principais recursos que merecia mais atenção no país. E para quem já está na UFSM, também foi dia de recepcionar quem chega agora. O primeiro semestre letivo inicia em 9 de março.